Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Professora Edivânia de Educação Física. Vou ensinar para vocês hoje uma brincadeira de origem de Moçambique na África. Se chama Matacuzana ou matacusa Na África é jogado assim. Eles fazem um buraco no chão, onde eles colocam várias pedrinhas. E escolhem uma delas para lançar para cima, sempre utilizando a mesma mão, tá? Quando eu joguei a pedrinha para cima, eu tenho que recolher o máximo de pedrinhas de dentro do buraco. Se essa pedrinha que eu jogar não cair na minha mão de volta, eu passo a vez e perco os pontos das tampinhas que eu peguei, ou das pedrinhas, no caso, né? Acredita que essa brincadeira deu origem às três marias e às cinco marias que é jogada aqui no Brasil, tá? Então, a gente vai fazer inicialmente essa brincadeira pra mostrar pra vocês como que é. Vou escolher aqui uma pedrinha, tá? No caso, uma tampinha, e vou lançar pra cima, tá? Tá? Não consegui pegar a minha pedrinha que eu lancei. Vamos tentar de novo. Bom, peguei aqui três tampinhas e mais a tampinha que eu lancei pra cima. Então, essas tampinhas valem os pontos, tá? Peguei mais duas tampinhas e a tampinha que eu lancei pra cima. Peguei todas as tampinhas. Tá? Então, parece fácil, pessoal, mas é, essa brincadeira não é tão fácil. Por quê? Porque você precisa é, calcular aqui né, a altura que você lançou a sua pedrinha e precisa pegar essa pedrinha na mesma mão que você lançou, inclusive as outras pe pedrinhas que estão dentro do buraco. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês as três marias. Tá? Aqui no Brasil é usado com... Saquinhos, né, de pano ou saquinhos de areia, saquinhos de arroz costurados, né? Então, como que a gente joga? A gente lança os saquinhos, tá? Escolhe um deles para lançar para cima. E aí, existem variações da regra, né? Ou da brincadeira. A gente pode pegar os saquinhos ao mesmo tempo, todos. A gente pode pegar um de cada vez, a gente pode pegar um de cada vez sem tocar no outro do saquinho então a ideia é a mesma da matacuzana, lançar o saquinho para cima e recolher aquele que está no chão além da tampinha que a gente lançou para cima né do saquinho peguei aqui tá vamos lá consegui pegar as três tampinhas iniciais ok então se divirtam bastante com a brincadeira Três Marias, Cinco Marias, Matacuzana e aproveitem a aula. Um beijo para vocês e até mais!